Is on. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Instituto Jogada. Aqui quem fala é o Rodrigo. Eu sou desenvolvedor dessa metodologia em forma de mandala para gestão de projetos e eu tenho usado esses vídeos aqui para trazer uma espécie de clipping, um noticiário, é, usando essa metodologia para fazer uma visão internacional das notícias do mundo e tentar ligar os pontos, montar o quebra-cabeça para a gente entender é, um pouco, extrair um pouco disso, alguma informação valiosa para a gente. Né? Então, é, um dos temas que me veio de abordar nessa é, data de hoje é o, o Washington Post, que é o o jornal mais importante da capital americana, ter citado a artista Anitta é, sobre o posicionamento dela na eleição que está rolando. Então, é, para o Washington Post falar de uma cantora de pop né, brasileira, latina, é porque, obviamente, isso é um assunto geopolítico. Se não, imagina quanto vale esse espaço aqui no Washington Post para dedicar a um assunto de uma cantora é, ainda estrangeira. Né? Então, é, essa, essa questão certamente é, é uma questão que vale alguma coisa. E aí, quando a gente olha aqui, vamos olhar como que está o dólar atualmente, é, e como ele ficou nos últimos dias, né? e, e o que que a gente tem visto? O real numa, numa nova onda de, de perda de valor, né? porque ele tinha chegado aí, o dólar tinha chegado a 4,80 um, um tempo atrás, e, e agora o real já voltou à faixa dos 5,40 dólares dólar. Né? Então, é melhor olhar essa perspectiva do, do avesso, né? o valor do, do, do real para o dólar. E um real seria 18 centavos de dólar. E isso mostra onde o Brasil se encontra na hierarquia desse jogo. Né? O Brasil tem perdido muito a, a, a sua posição. Então, nesse gráfico aqui, a gente está olhando um status que o Brasil tinha ali é, na média da, da década de 2010, e todos os países também. Mas essa situação variou um pouco. Então, se a gente olha aqui, é, a renda per capita do, do Brasil, que é essa linha laranja, ela alcançou um pico em 2011 de 13, quase 14 mil, mil dólares, e depois ela deu uma, uma mergulhada para 8 mil, quase 9 mil, e depois mais uma agora para 6 mil, mais ou menos 7 mil. E veja como o Brasil se aproximou da linhazinha azul da África do Sul, sendo que o Brasil, é, em, nos anos 2000 o Brasil estava muito próximo da África do Sul. Nos anos 90, a África do Sul um pouco melhor que o Brasil. Mas, nos anos 2000, nesse período entre 2006 e até aqui, nos últimos 15 anos, o Brasil tinha se distanciado bem da África do Sul, tinha nivelado um patamar é, pra, junto com toda a América Latina de, de uma de, um, de nação emergente e, e a África do Sul também tendo isso, né, mas um, a, as nações emergentes latino-americanas tendo um geral, em geral um patamar de país é, em desenvolvimento é, e, e em um, em um patamar de DH, é, com patamares de DH acima aí de 70, 0,75, e, e a África num um patamar mais ou menos 0,50. É, então, o, o Brasil, depois, ele dá uma mergulhada, se aproximando né, mais da, da África, e se a gente olha, comparando aí com alguns países, alguns vizinhos nossos, ou com, com o Chile. É, a gente, certamente, é um dos países que saiu pior nesse período recente. Então, aquele gráfico, ele está falando exatamente do, do, da altura dessas bolinhas aqui, dentro desse campo de futebol, que é o nível de renda no, de cada uh, nação no jogo, e o nível de renda mostra o nível dela nesse ranking, né? nesse ranking que é o ranking de acumulação de, de ativos é, dentro do jogo. Né? Então, isso é uma forma de ver quem está ganhando, quem está perdendo no jogo do mundo. E também de analisar porque, que, quais são os conflitos que estão acontecendo e quem é quem. Dá um o nome, um nome aos bois e tentar entender, tirar aí alguma informação é, valiosa disso, no sentido de entender se, qual moeda vai subir, ou descer, ou commodity, ou é, ativo, ação, empresa, setor, é, e se preparar, né? de, prefer de preferência, adaptar a sua carteira de investimentos, ou é, negócios para essas oscilações que, que o mundo vai viver. E, e aí... É, a gente falou né, sobre a, a Anitta e falando do porquê que o Washington Post viria a mencionar ela né, mais uma vez, saiu também na Veja é, sobre um comentário né, sobre essa repercussão que a Anitta está tendo. Por que, que a Anitta tem uma, uma repercussão desse tamanho, né? A Anita, ela é uma artista brasileira que alcançou um nível de, de projeção no, no resto do mundo em comum. Né? O Instagram dela tem 63 milhões de, de seguidores e no Twitter mais uma, uns 17 milhões e no, e no TikTok mais 22, então ela tem quase 100 milhões de seguidores. É, então, isso é um bocado de voto e, e é muita capacidade de influenciar uma eleição. Talvez a pessoa com maior capacidade de influenciar uma pessoa individual, pública, né? com maior capacidade de, de influenciar uma eleição. E nesse momento, enquanto é, eu gravava, a Anitta estava também nos Trends Topics do Twitter e trocando mensagens aqui com o Lula, por um, um tweet que ela fez há quatro horas aqui, dizendo que, que apesar da, do apoio ao Lula, não, estava, não era petista e não está é, liberando o uso da sua imagem pelos candidatos do PT, etc. Então, isso é outra coisa interessante aqui do, do perfil dela, que está em turnê na Europa... E, e fez um comentário aqui sobre a Suíça, que eu achei é, ainda mais explicativo de, tanto, de tudo isso que, que a gente vai, vai debater, vai comentar nesse vídeo, né? Deixa eu tentar achar. Mas ela basicamente diz que, que a Suíça parece o, o wallpaper do, do Windows, do Windows XP, e que a Suíça é fucking perfect, né? um país que, que parece perfeito. Mas né, a gente não sabe até que ponto a, a, a Anitta tem consciência de que para a Suíça ser daquele jeito, é, a, o resto do mundo precisava ser é, empobrecido, favelizado precisa, precisa ser empobrecido, né? Por quê? Porque o sistema financeiro ele é essencialmente um sistema de gerenciamento de riquezas achei aqui o tweet, ó Ok, Switzerland, fighting hard on my own competition é, competindo lutando forte na minha própria competição é, de, de lugar mais bonito nessa tour, uou! Wow. Este lugar não parece real, parece até o papel de parede do Windows XP. <risos> Fucking perfect, né? Ou seja, é incrivelmente perfeito. E, e eu, eu sigo alguns, é, alguns perfis no Instagram de turismo na Suíça, e realmente as imagens, os cenários são de um paraíso na Terra mesmo, uma, uma referência de de, de, de padrão é, que que está acima do, do comum até para os países ricos, até para os países desenvolvidos, né? E só que essa essa é, esse paraíso alpino, esse paraíso bancário alpino, né, que a indústria bancária a suíça se vale desse, dessa geografia dos Alpes por ser muito difícil de, vamos dizer, um exército invadir, é, e também ela é cheia de cavernas e coisas onde se pode esconder e resistir a uma invasão, ou mesmo guardar riquezas, é, então, os cofres suíços também são é, uma indústria por si só muito importante, e também a mineração que tem a ver com isso, por isso a Suíça exporta é, metais preciosos e manipula também, ela processa muito, então ela compra também muitos metais preciosos. É, grande parte da indústria de joias no mundo é, é, é na Suíça, mas também porque... É, com joias, né? você pode transportar, chegar é, com, vamos dizer, 100 mil reais no bolso, passar num, num, num detector de metais com diamantes ou coisas assim, e, e, e você não vai ser rastreado, não, você não vai ser taxado, então, é, essa indústria toda de, de circulação de riquezas... É, é essencialmente a, a natureza do, do negócio da Suíça. Né? E, e aí, é, bom, para um país como a Suíça ser é, do tamanho, né, vamos dizer, do, do, do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, ter é, uma riqueza, um padrão de riqueza maior do que dos Estados Unidos, da Grã-Bretanha, da França, Itália, Japão, praticamente qualquer país do mundo, é necessário o resto do mundo enviar riquezas para lá, né? E por que, que o resto do mundo envia essas riquezas? Porque lá é, existe um, um, uma taxa de, é, de serviços bancários muito baixa e uma segurança bancária também é muito baixa, como, como se a Suíça competisse com o resto do mundo nessa, nessa indústria, né? para atrair capitais do resto do mundo. E, e aí, é, o que, que isso tem a ver com, com a Suíça? Né? Um, outro, um outro país que tem uma indústria financeira muito desenvolvida é os Estados Unidos, e a, a, os Estados Unidos... É, uma das bolsas aqui mais importantes do mundo, e a Anitta foi convidada a ser sócia do Nubank e a participar do conselho de administração do banco. Sim, isso foi no ano passado, pouco antes do, do IPO da empresa, e o próprio IPO já, já parece que é, celebra a Anitta como um grande ativo do, do negócio, porque parte do pagamento dela é em uh, equity da empresa e num modelo de contrato que chama vesting, né, que é aquele onde a, a, a pessoa, a, o empresário precisa uh, cumprir aí, com algumas metas uh, e aí ele recebe as ações em forma de pagamento né, por um serviço. Então, parte do pagamento desse contrato de cinco anos é, no valor de quase 36 milhões de reais é investe. Então, a Anitta, ela não, não só está prestando um serviço de, de uso da imagem dela, ela também é uma consultora de, de marketing para o Nubank. A Anitta é uma gestora profissional da imagem dela, senão não seria a Anitta. E, e ela é, também é uma. uma uma, é, produtora. É, então, ela, ela é uma, é uma executiva né, do, do, do porte para o Nubank, mas é, o Nubank, quando estreou no, no, na Bolsa de Nova York, ele estreou com uma, um valuation que eles queriam que fosse avaliado em 50 bilhões de dólares. E é, no, no IPO do, do, do Nubank, eles chegaram a um pico de é, 41,5 bilhões. Mas depois, é, esse valor foi perdendo esse patamar e hoje já caiu mais que 50% desse, dessa queda. Hoje está em torno aí dessa faixa. É, e um dos principais investidores do Nubank que entrou em várias rodadas atrás, foi o, o mega investidor americano Warren Buffett, que é uh, conhecido por, por ser um investidor que aposta em monopólios. Né? Ele tem essa filosofia de apostar em... fazer aportes constantes em, em empresas que, que tenham... É um modelo de negócio monopolista e que... Então, elas, elas são uh, empresas muito seguras de se investir. E é, o, aonde o Nubank é, tem o perfil de, de modelo de negócio que ele gosta? Né? Bom, o Brasil tem quatro dos dez bancos mais lucrativos do mundo. Como? Como isso é possível? O Brasil... É, tem um oligopólio, né? existe uma competição, um grau de competição menor no Brasil, é, no, no, na indústria financeira, e isso é que faz o Brasil ter uma taxa de juros um pouquinho maior que, que a média dos países africanos hoje. Por isso que o Brasil está se aproximando da, da renda per capita da, da África. A gente está trocando renda per capita por lucro para os bancos e dividendos para os investidores, os investidores também estrangeiros. Então, é, nessa jogada do apoio da, da Anitta ao, ao Lula, que repercutiu é, no Washington Post e várias outras é, mídias, existe um valor aí por trás desse, desse apoio que talvez seja quase incalculável, mas seria... Seriam bilhões que estão em jogo no Wall Street, porque o, o banco, que ela é, é marketing, de, uma das executivas de marketing e garota propaganda, e é avaliado em 40 bilhões de dólares, ou seja, uns 200 bilhões de reais para cima, né? é, ou, ou atualmente cento e poucos, maior que o Itaú quando ele foi lançado, né? e é que está a, a, a, a grande polêmica do ponto de vista dos investimentos. Né? Como é que um banco, que é essencialmente um aplicativo, é, de, chega a, a ser avaliado com um valor maior do que um banco é, com 91 anos de história, quase 55 milhões de clientes, 95 mil... É, acionistas, 99 mil colaboradores, presente em 21 países, 5 mil agências pelo país, né, como é o Itaú. Então, essa, esse inchaço do, do valuation do, do Nubank é, meio que foi preenchido com a Anitta. E quando o, o Nubank fez essa campanha e anunciou o envolvimento da Anitta é, foi justamente próximo desse IPO e o banco fez um, uma campanha convi para convidar os seus, os seus correntistas, milhões de pessoas a serem investidoras do, do Nubank, até dando ações da, da empresa de graça. Né? É, tinha uma parte da campanha que era assim: dando um pequeno título lá, ações, shares de 10 reais, 20 reais. É, e aí, olha que ironia, né? esses investidores saíram num bom prejuízo, né? quem, quem mais apostou saiu num bom prejuízo, e, e quando veio esse prejuízo? Veio quando é, os Estados Unidos aumentaram os juros. Né? Estranhamente, o board do, do Nubank tem salários bem altos e acima do resto do mercado mesmo, mesmo com um balanço negativo, balanço no prejuízo, mas o, o Nubank tem, digamos, alguma gordura aí para queimar porque é, o, pelo menos o Warren Buffett não reduziu a aposta dele no banco. Agora, será que o Nubank manteria, se manteria é, como, das, uma, como uma das apostas do Warren Buffett se o cenário político brasileiro mudasse se um candidato que fale, em, por exemplo, eh, tributar dividendos que só Brasil e Estônia não tributam, ou mesmo eh, atacar esse oligopólio financeiro né, que, que eh, artificialmente infla as nossas taxas de juros acima dos países africanos, é, se isso acontecesse, será que o Nubank ia manter é, essa, essa posição lá em Nova York com bilhões de dólares em jogo? Então é aí que está é, a, a, a grande jogada aí por trás desse, desse posicionamento e que faz um, um jornal como o Washington Post é, é, mencionar né, esse apoio que uma cantora pop tem no meio de uma campanha, né? Eu já falei sobre a questão dessa radicalização e essa é, é, tragédia, né, que foi o motivo dela dela vir se posicionar é, e e aí esse apoio virar notícia, né? E continua a notícia, né, ao longo da semana toda no Twitter tá, até agora aí, nos trending topics. É, Por quê, né? Por que, que isso, isso está virando o foco da mídia americana? Porque vale muito para a Wall Street, né? ou seja, vale muito para as finanças americanas, para a indústria financeira americana, manter esse ativo aqui, hum, rendendo esses dividendos. Né? Igual o, a questão do diesel é discutida hoje no Brasil, por que, que o Brasil paga o diesel... É, ou por que a gasolina o combustível é no, no PPI, e, e os juros, por que a gente paga um juros maior que a África, né? que boa parte da África, menos Zimbábue e Madagascar. Isso é uma questão que precisa ser compreendida, porque para algum lugar vai o dinheiro, e para onde vai? É, esse... esse caso aqui ajuda a gente a entender, porque a Anitta, como businesswoman, que ela é de, de sucesso, que tem uma trajetória meteórica, ela é, está fazendo o que é o melhor para ela em manter é, saudável a posição dela num, num investimento como esse banco, o Nubank. E, e o Nubank também escolheu bem uma... uma a garota propaganda como a Anitta, pela ascensão meteórica do Nubank também, mas essa, é, essa ascensão do Nubank e o modelo do Nubank, que é basicamente de cobrar mais caro o, os serviços, que é a concorrência, embora tem toda a facilidade e tal, é, não tem um, um ativo, não tem toda aquela presença que os outros bancos têm, como Itaú. Então, o Nubank é, conseguiu hiperinflar in, in, essa, é, essa avaliação do mercado e agora eles devem estar bem complicados aqui com esse investidor como Warren Buffett, que entrou sozinho com é, mais ou menos meio bilhão no, no, no bank. Né? Então, é, esse... E, e talvez tenha entrado com mais alguma, algum aporte depois. Então, esse momento né, com, com, em que o país se, se encaminha para uma eleição como essa e que esse tipo de decisão está em jogo, ele... É, é importante para a gente entender e, e, e desconstruir alguns fatos olhando eles sem ingenuidade, né, porque é, a gente não está falando do, do, de, um, de um, uma coisa que seja um entretenimento descompromissado, né, no cenário que a gente está, de polarização e tudo, é, tudo está em jogo. E a gente precisa, é, vamos dizer assim, é, interpretar e questionar todos os, os posicionamentos de todas as pessoas, né? assim, tentar entender que, e, e, e partindo da ideia, da premissa de que coincidências não existem, né? ou pelo menos, é, não sei que a gente investigue a fundo para para saber se são coincidências ou não. E é aí, o que, que a gente está vendo aqui? A, a Anitta, que agora está assumindo o, o, o apelido de A Patroa, é, e está entrando no universo dos games, ela também agora criou um, um, um skin no Free Fire, vai ter um skin no Free Fire, então a carreira da Anitta está agora decolando no mundo, é, vai ser conhecida vai virar um personagem aí sei lá é, como outras artistas internacionais vai para a Suíça vai para vai para andar de cima do mundo e o Brasil vai continuar preso nessa linha aqui que ele nunca ultrapassa que nos últimos 40 nunca na história ultrapassou que é a linha da armadilha da renda média e que está nos prendendo nessa linha porque o Brasil não cresce, ele só maneja a renda, a distribuição da renda. Existem os que trabalham para pagar juros, para pagar impostos, e os que recebem esses juros, impostos e títulos, mas a, a bolinha não, não pode crescer e ela não pode ir para frente. Por quê? Porque... É, os, os donos do, das ações e, dos, e das decisões no Brasil não estão no Brasil né? não estão porque eles estão ah, tomando decisões sobre o Brasil de outros países, o Brasil é uma operação apenas é, de de, de é uma parte do portfólio deles, né? mas é, por que, que é assim? Né? Porque os, os grandes bancos, os grandes gestores de ativos do mundo, eles concentram esses, esses papéis das empresas e, e os maiores centros do mundo é, é onde eles se encontram. Né? Então, é, mesmo que o Bolsonaro fizesse, ele não tem força sozinho para mudar o valor da, da, do preço da gasolina hoje no Brasil, porque ele precisaria comprar uma briga com os Estados Unidos em algum, em algum nível. Né? Aí agora ele vai tentar fazer uma manobra de, de comprar diesel mais barato da Rússia. Então, isso certamente não vai agradar os Estados Unidos, mas é, ele vai tentar justificar, que é no, no período só no período da eleição e tudo mais, é, mas é, ele não está não conseguindo precificar um, uma coisa que o próprio Brasil produz né, e, e tinha muita capacidade de ser autossuficiente de fato e não está não, não exercendo essa, essa autossuficiência por quê? Porque o nosso mercado de petróleo foi é, consideravelmente aberto né, aí ao longo do, das privatizações que aconteceram desde, a, desde o impeachment. Né? E isso aí vem aquele assunto que a gente conversou na outra, no outro vídeo é, sobre a Cambridge Analytica, que, que foi a empresa aí por trás do Brexit, do impeachment da Dilma, da eleição do Trump. E, e, e essas, essas jogadas aconteceram, é, para é, permitir que, que os países Estados Unidos, Grã-Bretanha é, incluíssem nos seus portfólios aí alguns ativos do, do pré-sal brasileiro e, e outras né, oportunidades aí para lastrear a, a moeda deles que tem uma dívida muito grande é, por por por causa das guerras recentes que eles entraram, né? Iraque é, e, e Afeganistão. Então, esse é o ponto, a guerra custa muito caro, né? e mesmo um país rico ele não consegue sustentar muitos anos em guerra. E, então, aí eles imprimem dinheiro e eh, levam os juros, e os países que têm dívidas como nós, e as pessoas que têm dívidas, como quatro em cada cinco famílias hoje brasileiras, precisam ficar é, carregando esse peso financeiro. E, e aí a gente vai ficando sempre nessa metade de baixo da pirâmide. Né? O Brasil não vai deixar de ser colônia, enquanto a gente coletivamente for um país é, de pessoas que, que não conseguem superar essa linha e... Enquanto nós individualmente é, formos assim também, a gente vai, vai ser uma pessoa que está do lado, do, do lado da, de baixo da, da pirâmide do mundo. Né? Então, como saber se você está no lado de cima ou de baixo? É só ver quanto você está ganhando por hora. É, atualmente, quem ganha uns, uns três salários mínimos, entre, em, é, acima de cinco salários mínimos, está ganhando acima da média mundial, né? Porque está ganhando é, anualmente aí um, uma, uma faixa de mil dólares, é, de 10 mil dólares. E quem ganha abaixo dessa linha, tá? Ou nesse terceiro andar ou no quarto andar aqui, no, no, no, na base da pirâmide, e... E outra métrica é ver quanto você ganha por hora, né? se você ganha acima de 50, 60 reais a hora. É, tem profissionais, vamos dizer, médicos, tem é, especialistas que podem cobrar mais a hora e tem profissionais que, que não conseguem, né? ou atividades que não pagam. É, e aí é, você, então, está tá desse lado aqui que você está... É, na posição de, de vender trabalho, mão de obra, é, para o capital, né? para quem, quem tem aí meios de, de, de produção e que aluga para você trabalhar, é, ou contrata você para trabalhar para a empresa dele, para o CNPJ dele, algo assim. É, e e essa, essa separação aqui, é o que mantém o Brasil nesse estado. Né? A gente precisa sofisticar os produtos que a gente produz e exporta para conseguir vir para o lado de cima, para essa metade de cima do, do jogo. Mas para isso a gente precisa é, investir em, em, em, na economia do conhecimento, investir em produtos com valor agregado, precisa, e para isso precisa reformar, é esse, esse sistema tributário que se, que se limita a tirar de um o pobre para dar para outro o rico. E, e, e também a, a, a travar a, o pobre na pobreza e o rico ser privilegiado por não pagar imposto por, por jatinho, por é, jet ski, ou lanche, ou barco, nada, é, enquanto o pobre, é, com uma, uma motinha que ele usa para fazer entrega, ele está pagando imposto. Então, é uma estrutura que, que, que é, cobra do, do pobre o, o, o sustento da máquina pública e, e coloca a máquina pública para o sustento do rico. Né? Porque o rico vai ter títulos do, do Tesouro ou da Petrobras ou algo assim e essa máquina pública está trabalhando para pagar dividendos para esse cara e às vezes esse cara é um banco um banco americano um banco britânico então toda a máquina pública que vai estar tá trabalhando para mandar dividendos como a Petrobras mandou na faixa aí de 40 bilhões de reais por trimestre né? então é, isso é literalmente uma transferência de, de riquezas, igual o quinto do, dos infernos que, que era conhecido como imposto, como era conhecido o imposto imperial. Né? Um quinto do ouro produzido no Brasil era mandado para Portugal, e hoje a gente está mandando um pouco mais aí do nosso petróleo é, e lidando com a inflação em casa é, para para sustentar o, o, o investidor americano, Wall Street ou a City of London, porque eu, o britânico, o americano não pode ficar sem petróleo. A gente pode. O nosso caminhoneiro pode. Eles, eles não podem. Lá falta caminhoneiro para dirigir o caminhão. Né? Tem o caminhão, tem o petróleo, mas falta o caminhoneiro para levar o caminhão de um lado para o outro. No Canadá teve uma greve de caminhoneiros, foi violentamente reprimida, é, e aí, é, então, qual é o resultado disso? Né? Ninguém ganha, ninguém está ninguém tá conseguindo fazer a máquina econômica funcionar plenamente, por quê? Porque nenhum tem um, um, um leque redondo de recursos, porque é, a gente é, fica jogando ainda esse jogo piramidal né, de, de competir, né, principalmente a mentalidade desses jogadores aqui, que, que são os, os donos dessa metade, desse hemisfério do mundo. Eles jogam tem, visando sempre a acumulação do, do capital financeiro, mas o capital financeiro sem o capital humano. Não, não faz o trabalho sozinho, né? Então, é, e ao mesmo tempo, aqui, aqui no sul do Ocidente, na América Latina, na África, sobra capital humano desocupado, milhões de desempregados, milhões passando fome, e a gente também não consegue crescer e, e, e é, fazer a economia funcionar. Por quê? Porque é, essa, esse é um jogo de soma zero. Né? E, e é um jogo de transferência de, de produção. A gente produz, extrai do Brasil, da América Latina, é, envia para a América do Norte, Europa consumir. E eles produzem o quê? Eles produzem é, conhecimentos, pesquisas, tecnologias, e, essa burocracia, e, e administra essa burocracia dos empréstimos que eles mandam para o Sul Global. Mas... É, produzem impostos, é, produtos industrializados e tudo mais, mas a riqueza natural, que é a riqueza real, né, tão real quanto a prata, tão real quanto o ouro, qualquer coisa assim, isso eles não produzem. Né, eles imprimem o dinheiro e compram, é, e é isso que está acabando, porque os russos agora estão cobrando o, o gás em rublos. e aí o, do, o euro agora está valendo igual o dólar, né, tudo isso está acontecendo aí esse ano, e é por isso que a gente precisa olhar esse mapinha aqui bastante para entender essas dinâmicas que estão rolando. É, então, a Anitta, nesse jogo inteiro, o que, que ela está fazendo? Ela está jogando como interessa a ela, interessa a ela receber agora dividendos por esse ativo, essa posição que ela ganhou, num, num projeto importante meteórico como no bank né? mas para o brasileiro comum que está endividado com, ou que está desempregado e que paga os juros mais altos do mundo, o posicionamento dela não não é bom como é para ela né mas a, a influência que ela vai usar aqui esses milhões né e todo o carisma e o charme que ela vai jogar. É para todo mundo votar em quem interessa a Anitta. Então, ou seja, a Anitta agora, ela, ela, ela é como diz a, a frase do Paulo Freire, né? É, o, o, se a educação não é libertadora, o desejo do oprimido é ser opressor. Né? Se, se a nossa educação não é libertadora, o desejo do. do do, do rico vai ser uh, não, não pagar impostos também e, e deixar que o pobre pague porque ele, quando pobre, também pagou. Né? E aí isso é um mecanismo perverso que vai, vai acentuando as desigualdades e impede o Brasil de ir para frente. A Anitta vai agora poder Uh, elevar a carreira dela para qualquer lugar do mundo. Ela vai poder mo morar em Hollywood, ela já tem um escritório lá com a empresa dela, Redemoinho, é Rodamoinho, em Los Angeles, né, a produtora, e ela agora deu tchau para o Brasil já. Né, nós vamos ficar aqui com quatro em cada cinco pessoas endividadas pelejando para para sobreviver, ganhar seu pão e pagar os, os juros mais altos do mercado, que são os do banco que ela atua, que ela, atua, né, que ela é, representa. Então, é, isso é um, é um, um mecanismo aí que, que atrapalha, que impede o Brasil de ir para frente. Né? É, um, é uma, uma coisa que só interessa a ela, está certo do ponto de vista individual como mulher de negócios, mas não está muito honesto do ponto de vista político, né, esse posicionamento dela. E ela não está é, sendo muito transparente a respeito de quantos bilhões vai valer esse posicionamento aqui numa empresa que que está aí cotada em mais ou menos o quê? Os, entre 15 e 20 bilhões de dólares em Wall Street. Né? Então, é, a gente tinha que ter ser informado sobre quantos bilhões vale para o valuation do Nubank manter o Brasil com uma política de juro alto. Né? Porque a sociedade que nós fazemos parte não é a mesma sociedade que ela. Ela faz parte aqui, uma sociedade muito exclusiva. E a gente não. Mesmo que você compre os BDRs aqui, você não vai sentar no conselho que a, que a Anitta senta, né? do, do Nubank. Então... É, a gente tem que se, se ver, ter consciência dessa, dessa da nossa posição nesse jogo aqui e jogar o jogo bom para a gente, né? Não que é bom para ela, porque ela já está rica pra, pelas próximas todas as próximas gerações e, e isso que é, que é, é necessário sempre estar tá desenhando para o brasileiro que é muito movido por paixões e que e que é muito míope para esse jogo mundial aqui, porque a gente é um país que fala uma língua que só a gente fala praticamente, não não troca muita muito conhecimento, não tem vizinhos, como toda América Latina tem, aí a gente quando vê está pagando um juro maior que todo mundo, porque a gente está fechado na nossa bolha, né os outros que se conversam, eles se comparam, e aí eles obrigam a concorrência a baixar o juros. Né? Aqui a gente fica preso por um oligopólio o resto da vida. Né? Desde o tempo do Dom Pedro, é, eu acho que no tempo do Dom Pedro a gente teve mais, mais concorrência bancária e juros mais baixos do que a gente tem hoje. Então, essa. essa se não resolver isso, a gente não, não, não vai progredir nunca e não tem por que ficar preso no Brasil. Né, quem tiver a oportunidade de ir para fora e para o exterior, deve, porque é como ficar voluntariamente preso numa, numa penitenciária agrícola aqui, né, preso no agronegócio, no, no, né, só naquelas coisas de sempre, enquanto lá fora, se você for trabalhar um ano, outro ano, em qualquer outro país, sua vida rende muito mais, né, porque você vai estar tá ganhando uma moeda mais forte porque você não vai estar tá, é, tão, tão é, pressionado pelos custos de vida. Por uma série de motivos como esse, você, sua vida vai, vai render mais morando em outro país. Então, o Brasil precisa corrigir essa estrutura tributária aqui para manter o brasileiro no Brasil. O Brasil está muito parecido com Londres nesse momento, que está passando por uma crise inflacionária e o pessoal está abandonando. É, a maior parte da juventude brasileira tinha vontade de, de sair do país porque é, sente que está desperdiçando o seu, seu período produtivo aqui num país que não encontra emprego, não encontra emprego que pague o suficiente, é, ou, ou não encontra mercado, não encontra cliente, porque economia está é, tá esgotada pelo endividamento e, e a gente tem aí uma corrida presidencial que fica falando de cantora, dançarina e não, e não discute um projeto. Então, é, é isso aí que, que, vai, que vai prevalecer e a tendência é o Real continuar desvalorizando, Eu imagino a gente chegando... No período eleitoral, aí, bem perto de seis de novo, uns 5,80, bem fácil está chegando, acontecendo, né? É, a gente vai ter a, o pacote de, de gastos públicos, aí, eleitorais, né? Eleitoreiros do Bolsonaro, então isso vai desvalorizar de novo o real, são 40 bilhões em gastos, é, um monte de vale caminhoneiro, vale diesel, vale não sei o quê, então, é, vai vai, de novo, produzir uma inflação, igual a gente viu no período da pandemia, com o auxílio emergencial, e a gente vai chegar no ano que vem com, com tudo bem mais caro e, e um, um cenário político talvez ainda nada resolvido. E aí, sem resolver nada, aí a gente vai passar mais quatro anos pelejando para se manter nesse patamar que já vai estar mais baixo do que do está que hoje. E se não surgir um projeto, se o país não encontrar um, né, se dependendo de quem foi eleito, a gente vai ter que ralar muito para manter o real valendo seis. Né? O dólar valendo nessa faixa aí de cinco para seis, a gente vai ter que ralar muito e, e pagar o juro ainda talvez mais alto para manter um patamar cada vez mais, mais é, pesado de, de custo de vida. Né? Então, é, isso é o que tende a acontecer se a gente não reverter essa espiral de, de, de inflação que está comendo a gente. E essa inflação está... Tá, é, está tá fazendo isso com a gente, por quê? porque Porque o país não, não encontra, não, não engrena uma, um caminho, uma estratégia de desenvolvimento, e, e nessa falta, nesse vazio de projeto, a gente fica meio que é, à mercê do que o mercado mundial quer. O mercado mundial vai querer commodity, e bem barata, de preferência, e aí a gente vai exaurindo a, a, a, a, os nossos recursos naturais, e um dia isso pode acabar, né? e quando acabar vai ficar o quê? Vai ficar é, uma catástrofe ambiental, humanitária, e, e é isso que, que o Brasil já está sendo na região norte, né? na região é, no Pantanal, é, uma catástrofe ecológica, e, e aí a gente pode ter também um, uma catástrofe da desertificação né, e da fome. Então, tudo isso por má gestão e por desonestidade de, de, de, de uma sociedade, uma desonestidade endêmica da sociedade né, e também... É, é, uma sociedade que, que não, não se leva a sério, não leva as questões públicas a sério, como leva as próprias questões privadas, né? Tem que, tem que fazer o dever de casa aí, igual os outros países conseguem, porque todos os países latinos estão conseguindo melhor que a gente. A América Latina quase toda tem números hoje econômicos melhores que o Brasil. O Brasil está tá correndo agora, assim daqui a pouco a gente vai estar pior que o Paraguai, que, que é, um pouco tempo atrás era o lanterninha da América do Sul, né? o Brasil vai virar o último lugar da América do Sul, pior até que o Paraguai. É, só, só ganhando talvez a Venezuela, que é um país que sofre um embargo aí há muitos anos. Então, é, isso não vai mudar se a gente reeleger Bolsonaro ou Lula e, e, e esse posicionamento da Anitta aí é extremamente prejudicial ao Brasil, é ótimo para ela, né? ela vai ganhar muitos dividendos, fico feliz por ela, mas é, não posso sacrificar o Brasil pelo, pelo lucro da Anitta né? e não... não não estou muito afim de ficar pagando imposto enquanto ela tem, é, tem, tem, pode, pode recolher os dividendos e não pagar imposto porque só o Brasil e a Ucrânia pagam também. Aí não dá, né? Então, é, eu acho que, é, se, se você não é milionário, tudo que eu que eu falei está de acordo com o, o seu interesse também hoje no Brasil, se você não mora fora do Brasil, se você mora dentro do Brasil e ganha em real e não é milionário, tudo que eu falei uh, vale para você e serve para o seu interesse. E essa é a intenção de, de mostrar esse quebra-cabeça aqui, né? mostrar para o brasileiro o, o jogo que, que os países lá fora, né, os grandes gestores... É, eles não devem ter um tabuleiro como esse, mas eles jogam o jogo nesse nível né? eles não jogam o jogo como nós bobões que ai, fulano tweetou isso e a gente já está indo na dele né? então é isso pessoal fica com, com essa por hoje nesse vídeo se você quiser ter a minha ajuda para fazer uma análise da sua empresa, do seu projeto do seu negócio aplicando aqui esse sistema, essa análise de arquétipos, e, e, e a gente gerar aí insights e análises estratégias de, de gamificação para a sua empresa com a jogada, a gente tem uma formação específica para isso, para você gerar a sua própria mandala, seu próprio produto com essa mandala, com essa metodologia. Então, dá uma olhadinha aí nos detalhes, fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau.